Eu acho que um jeito legal de pensar como criar o um grupo de homens é não achar que é um bicho de sete cabeças. Começa com boas perguntas e pessoas interessadas. Então, se eu tenho interesse, é provável que eu conheça uma outra pessoa que tenha interesse. Pode ser duas, três, quatro, cinco. Junta meia dúzia de pessoas, junta três ou quatro amigos e vai para o bar, vai para o futebol, vai para onde quiser. Pode ir para um espaço tradicional mesmo, mas você vai levar uma outra visão, uma outra postura e um outro diálogo pergunta coisas assim qual que é seu maior medo? quais que são as suas maiores tristezas como homem? o que, que é uma coisa da sua vivência como homem que você nunca falou pra ninguém? o que, que é uma coisa que te dá vergonha? o que, que é uma coisa que te dá alegria? quais são os seus sonhos e fantasias como homem? conversa disso com base nessas perguntas faz uma coisa bem simples que é quem estiver na roda e é bom sentar em círculo, fala em primeira pessoa. Não é para responder com teorias, com o que está acontecendo no Brasil, com os homens isso, os homens aquilo. Eu sinto isso. Eu vivi isso. Para mim é assim. Para mim foi assim. E você vê que alguém começou a viajar e ficar muito teórico, convida a pessoa a voltar para a terra. Voltar para o chão. Mas o que você sentiu? O que você está sentindo agora? Um grupo de homens começa assim. É uma roda de homens que estão sentindo algum tipo de desconforto. Algum tipo de dor. E se você não é um homem que sente dor, eu te truco. Quem é o homem que não sente dor? Porque se a gente é ensinado a aguentar o tranco, a ser sempre forte, eu preciso não mostrar minhas fraquezas. E o processo de não mostrar o que eu sinto gera um fechamento isso dói, isso silencia então eu sempre truco, se tiver um homem agora dizendo que não sente dor eu truco eu truco mesmo um homem que não sentiu dor quem é esse homem? isso não existe a gente está falando de juntar um grupo de homens dispostos um grupo de homens com coragem coragem de abrir o próprio coração coragem de falar e coragem de escutar porque não vai ser uma roda para um resolver o problema do outro. Então quando um fala, os outros escutam em silêncio, e depois o outro fala, e a fala é sempre em primeira pessoa. A gente vai se olhar, a gente vai se escutar, a gente não vai ter que sair dali com uma resposta.